Fala galera, beleza quem fala, Matheus? Bom, é, hoje eu vou começar o vídeo falando sobre a rotina dos fornees Sobre como se tornar um fornee Então já vai deixar deixa o like e se inscrever no canal Porque isso é muito importante para o nosso crescimento E compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de K-Pop Que curtem K-Pop E vamos ajudar o canal a crescer Que já está com 144 inscritos eu quero agradecer a vocês Por sempre se inscrever no meu canal Sempre conhecer o canal, sempre mostrar o canal para outras pessoas e Então, bora pro vídeo Muitos K-Popers se perguntam Como é a vida de um trainee, como se torna um trainee? Se você é para há muito tempo, você deve se perguntar Como a criada se tornou um idol? Calma, ele antes era um trainee Para quem não sabe, trainee é como se fosse um aluno Eu vou explicar para vocês É como se fosse um aluno numa escola estudando É como se fosse se formar Como nós, é... eu sou do Brasil, aqui a gente estuda é, anos e anos pra depois no final se formar, se formar na faculdade e tal, é igual como um trainee é igualzinho, cara, a gente não pode falar que não é verdade, porque na escola a gente aprende o que? É estudar, a estudar e depois no final do ano fazer aquela prova pra você passar. É como igualzinho um idol passa quando é trainee. Ele precisa refrequentar a escola dele, precisa ter bom vocal, precisa ter uma boa dança. Sim, o vocal é muito importante pra você se tornar um idol, porque você vai precisar cantar. A dança também é bem importante, você vai precisar dançar. E também é visual, que é... Eu sei que a Coreia vale... valoriza muito o visual dos idols, então... O idol precisa ter um visual bem, bem, bem bonito, assim. Mas continuando, eu quero falar aqui sobre... Que os idols sempre passam por esse estresse, que não é bom se tornar um idol, assim... Na minha opinião, eu não queria me tornar um idol, porque você tem que passar por várias coisas rígidas da empresa. Você fica num dormitório com outras meninas, por exemplo, se assim, um... a agência tem como... Contrato, de contratar por uns que uns 9 anos Pra você virar idol Você vai ter que treinar pra aquilo Por exemplo, eu vou criar um grupo de 9 integrantes Eu vou colocar aquelas 9 integrantes dentro do dormitório Elas vão treinar, elas vão fazer várias coisas E é isso, pessoal Elas vão treinar, vão se esforçar bastante Pra tudo, tudo, tudo der certo na vida delas Só que, algumas idols desistem desses empregos de estagiárias Que a tal trainee Elas desistem porque é uma carreira não tão boa na saúde mental delas. Porque eu já vi vários boatos de idols falando que se tornar um trainee é muito difícil. Mas depois que você torna um idol é mais fácil. Porque como você é trainee, você tem que treinar, você tem que... Saber falar coreano, que é o mais principal. Eu sei que quando tem uma menina de um grupo que não sabe falar muito coreano, ela não vai cantar muito. Eu sei que é isso, que ela não vai cantar muito por causa que ela não sabe muito coreano. E eu quero falar também sobre a rotina delas, que elas têm que acordar, elas têm que comer. Elas têm uma dieta bem rígida da empresa que, na minha opinião, é muito triste essa dieta porque elas não podem comer muita. Eu vi um vídeo do Twice que elas estavam comendo saladas brócolis, alfaces, rúculas, entre outros alimentos que não engordam, mas emagrecem mais ainda, os idols. Que quando você vai ver um idol, é, como a Wendy, que teve uma época de Dumb Dumb, que foi um sucesso na Coreia, que foi do Red Velvet, ela tinha engordado um pouco e a Coreia foi muito rígida com ela. Nossa, acabou com ela naquele tempo. Falou que ela tava obesa, falou que ela tava gorda e tal. E depois, cara, eu não sei qual época foi, foi o Red Flavor. Não sei se foi antes ou depois de Dumb Red Flower, ela tava muito magra Tipo, aqui na costela dela Tava muito magra, muito magra mesmo. Eu, um dia, uma vez, disse No reality show, aquele Miss you lá, que teve o projeto que um corpo bom pra dançar tem que ser um corpo magro, mas eu não acho isso porque, sabe, eu vejo várias garotas gordinhas dançando que eu acho muito bonito, muito bom. E é isso mesmo, pessoal. Eu vim falar sobre as Trenis, sobre a carreira delas, sobre a rotina delas, sobre a alimentação delas. Então já vai deixar um like se inscreva no canal. Eu sei que mas... é um assunto que abrange em outros assuntos também. Então já vai deixando lá, cima no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do vídeo. Vai passando no nosso canal parceiro, que eu vou deixar aqui na descrição. O nome dele é Vitor Nunes e ele faz vídeos de react. Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. ranio